Olá, temos hoje uma questão referente à taxa de frequência de acidentes do concurso da Petrobras no final de 2014 para o cargo de profissional júnior em Engenharia de Segurança do Trabalho de nível superior pela SESGRAN Rio. A questão é a número 26. Ela diz o seguinte. A legislação em vigor determina que as empresas mantenham o controle dos acidentes ocorridos e elaborem anualmente os quadros dos anexos 3, 4, 5 e 6 da NR4. Como parte das informações necessárias, constam as taxas de gravidade. No período de um mês, uma empresa registrou seis acidentes. Dos 250 trabalhadores que fazem parte de seu quadro, 50 trabalham 120 horas, 100 trabalham 160 horas e outros 100 trabalham 80 horas. Sendo assim, a taxa de frequência registrada nessa empresa é de A, 100, B, 200, C, 300, D, 600, E, 900. Na NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, o item 4.12 fala sobre as competências do SESMIT. Ele diz o seguinte, compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, aí tem a letra A, B, C, D, quando chegar na letra I, vai ter o seguinte, registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Essa é a legislação de que fala a introdução da nossa questão. Lembrando que, antes dessa última portaria de 2018, publicada no dia 23 de dezembro de 2014, as empresas tinham de preencher e encaminhar uma avaliação anual com esses dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro todos os anos. Hoje, basta manter na empresa esses documentos à disposição da inspeção do trabalho. Porém, emitir esses quadros mensalmente continua obrigatório. Então, voltando à questão, percebam que ainda no cabeçalho ele fala sobre a taxa de gravidade. Porém, na pergunta, o que ele pede é a taxa de frequência. Os dados que nos são fornecidos são o período de um mês, seis acidentes, 250 trabalhadores, que são distribuídos da seguinte forma. 50 trabalham 120 horas, 100 trabalham 160 horas e outros 100 trabalham 80 horas. Isso significa que 50 trabalhadores, cada um deles trabalham 120 horas mensais. Por isso, essa é uma questão relativamente simples. Praticamente, não é preciso calcular a quantidade de homens hora exposição ao risco. Já foram dados na questão. É apenas multiplicar e somar. O cálculo para obter a taxa de frequência é TF, taxa de frequência, é igual a N, que é o número de acidentes, vezes 1 milhão, dividido por H, que H é homem hora exposição ao risco. Então, se nós temos 50 homens trabalhando 120 horas, significa que eu tenho que multiplicar 50 por 120 para achar o total de horas que esses 50 homens trabalham mensalmente, juntando eles. Então, dá 6.000 horas. 100 trabalhando 160 dá 16.000 horas. 100 trabalhando 80 dá 8.000. Então, eu tenho 6.000 mais 16.000 mais 8.000, que essa soma dá 30.000 horas trabalhadas. Então, é só substituir na fórmula, ficando Tf igual a 6, que é o número de acidentes que ele dá na questão, vezes 1 milhão, que faz parte do cálculo, não muda, dividido por 30 mil. Nós simplificamos, cortando os zeros, ficando 6 vezes 100, dividido por 3, que dá 600 dividido por 3, que, por sua vez, dá igual a 200. Então, nossa taxa de frequência é igual a 200. Sendo então a letra B da nossa questão a resposta correta. Lembrando que no cálculo de homens-hora exposição ao risco, entram apenas os empregados ativos, excluindo-se os afastados de férias ou licença. Portanto, se tiver de calcular o homem-hora exposição ao risco, desconsidere-os no cálculo. Um outro detalhe com relação a acidentes é que são considerados apenas, para efeito de cálculo, os acidentes típicos, excluindo-se os de trajeto, pois os de trajeto fogem do controle da empresa. Portanto, se quando ele dissesse aqui que houveram seis acidentes, porém dois acidentes foram de trajeto, então no cálculo você ia colocar apenas quatro, porque esses dois eles não são considerados, tá ok? Bom, se você gostou do vídeo, favorite e compartilhe. Se deseja uma questão específica de algum concurso, deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal. Eu sou a Alexandra Pena e mais vídeos como esse você encontra aqui no canal Prevência SST.